Os caras ganham mil, bilhões de dólares fazendo passagem de avião e não conseguem comprar um microfone que presta pro, pro, pro avionista, né, velho? É simplesmente humilhante. Ele não tá achando suspeito, não, que toda vez que ela termina uma fala, ela fala um número misterioso? Será que ele não tá percebendo que ela tá lançando um enigma pra ele? Mano, a todo momento eu tô esperando o cara começar um... Hello, ladies and gentlemen, welcome to the in front of us. Uh, this, this time I'm gonna find over there. I don't have it out. I Thank you.